Esse vídeo é para você que é arquiteto ou estudante de arquitetura. Então fica comigo, eu sou o Leonardo Carvalho e hoje eu vou falar sobre o curso Revit para Arquiteto 7.1. O que é Revit para Arquiteto 7.1? São sete cursos, tá, dentro de um curso só. Então se você é arquiteto, você sabe que o governo cria uma determinação, que o sistema BIM se tornou obrigatório né, a partir de 2021, agora nesse ano, em obras residenciais, estruturais, elétricas e hidráulicas. E é muito difícil hoje em dia você conseguir um material completo é, de BIM aqui no Brasil, que esteja pronto, né? pessoas que saibam ensinar. Então vamos por partes. O que é o programa Revit? Tá? Revit é um software dedicado ao desenvolvimento de projetos de arquitetura, engenharia, instalações com possibilidade de integração entre plataformas BIM. Tá? E é isso que o governo hoje em dia tornou obrigatório. Então por que eu estou falando aqui do Revit para Arquitetos 7.1? Porque o curso Revit para Arquitetos 7.1, ele vai te ensinar, são sete cursos de Revit BIM, tá? mais centenas de bônus, é dentro de um curso só é um pacote de cursos com vários bônus com várias é, com vários bônus inclusive que vão te ajudar muito a você criar seu projeto do zero que cursos são esses vamos lá primeiro arquitetônico com as Prefeituras Revit segundo Revit completo para interiores terceiro Revit aumentada para auge. É, quarto projeto elétrico com Revit em Revit quinto projeto estrutural em Revit sexto projeto hidrosanitário em Revit sétimo renderização 3D em número e mais Fora os bônus, tá? E fora o seguinte: são sete certificações no final do curso. Que certificações são essas? Eu vou falar lá pra frente, deixa eu falar dos bônus aqui pra você. Além das 200 aulas e os 10 módulos, e os 7 cursos, né? Que são arquitetônica, interiores, realidade aumentada, sanitário elétrico, estrutural, render, ilumina e bônus. Você vai levar aqui: olha, você vai levar aqui um pacote com 25 projetos completos feitos em Rebite. Tá, isso aqui vai te ajudar muito, já você não partir do zero, você vai pegar um projeto como ele foi feito, vai poder mexer no projeto e entender como é que é feito isso aí. E todos eles já estão é, montados na prancha, prontos para serem entregues na prefeitura. São 25 dos melhores projetos em revista que o professor é, fez. Você tem alguns projetos incluídos aqui no, no, no pacote que são aqui, ó, tá vendo? Projetos que tem a parte é, interior, exterior, piscina, móveis, são as famílias, né é, vegetação, tem tudo aqui, ó é, projeto de casa, tem projeto de apartamento, tem a parte de interiores. Você tem como bônus aqui, o segundo bônus é, é criando um projeto da prefeitura do zero. Então você vai aprender a criar um projeto de arquitetura de, é, de prefeitura totalmente do zero. Tá? Seguindo todas as normas detalhamento até a montagem da prancha e entrega. Gente, isso aqui não tem preço. tá Isso aqui, assim, para quem nunca fez, ele vai te ajudar, ajudar o passo a passo para você entender como é que você começa do zero. E como é que você faz até a entrega final e aprovação da prefeitura. Outra coisa fundamental aqui que é o bônus 3 que é um workshop como criar um memorial descritivo, mas o um modelo de editava em Word, ou seja, é, para você poder elaborar bem, de uma forma bem fácil assim memorial descritivo, que é o documento hoje em dia que é aprovado é, para necessário para aprovação em qualquer obra junto com a prefeitura, tá? então ele vem em doc aqui, vem em Word para você abrir e adaptar o teu, já usar de base, tá bom? Quatro templates exclusivos em planta BIM, ou seja, template de arquitetura, template de estrutura, para estrutura, template para elétrica e template para hidráulica. Então, tá tudo criado aqui dentro do curso, você já vai pegar isso aqui pronto, já com a norma BNT. Quinto bônus, são 160 GB de famílias em revit. ou seja, você vai fazer um projeto, você precisa popular esse projeto, você precisa botar móveis, textura, você precisa botar é, vegetação, vidro, é, tubulação, enfim. Tem tudo aqui pronto, cadeira, fazer escritório, porta, mesa, sofá. Então, para você tornar isso aí humanizado, você já tem... 10 GB de família de Revit para você poder fazer os projetos. Para quem está começando, então, que não tem nada ainda, não, não criou uma biblioteca ainda, é fundamental. Então, como o curso é, Revit para arquiteto 7.1, são 7 cursos em um, você vai levar, quando você concluir, são 7 certificações. Então, assim, após a conclusão do curso, você receberá 7 certificações, totalizando 80 horas. A certificação é o quê? Do curso de Revit Arquitetura Básica Avançada, é, certificação de, do curso de interiores em Revit, de realidade aumentada, de hidráulica em Revit, é, de Revit estrutural e detalhamento, de elétrica residencial em Revit e o do curso de renderização em lúmio, tá bom? Então são sete certificações incluídas já no curso aí. isso, vai te ajudar muito a se capacitar e se diferenciar no mercado. Então tudo que eu falei aqui sobre o curso Revit 7.1 está aqui, está descrito aqui. São 200 aulas, os bônus, tá? O workshop, os templates as famílias, sete certificações, eu vou deixar aqui embaixo o link para você poder ver essa descrição completa do de que eu falei. Como é algo que é uma lei já é obrigatória, que já para 2021 para as obras, é, eu acho que vale a pena você correr, inclusive, né porque isso pode fazer com que você fique fora do mercado ou que não consiga aprovar os projetos na prefeitura. E aqui tem os projetos já de alunos do curso que eles fizeram ó, com cinco semanas de curso, com um mês de curso, tá com três semanas de curso, pessoas começaram do zero e com os ensinamentos aqui, com as 200 aulas, já são capazes de criar esses projetos aqui. Então, se você está precisando aí, é, agregar isso aí no, no, no teu currículo, ou aprender a fazer para poder aprovar os projetos, isso aqui, está vendo? Ele mostra que as pessoas estão tendo um resultado real aí com o curso. Tá? Eu vou deixar aqui embaixo o link para você dar uma olhada nas fotos, você consegue ampliar a foto. Então, se você é estudante de arquitetura, ou já é um arquiteto, está no mercado, está precisando se reciclar, está precisando aprender, e aprender como fazer para entregar o... o projetos em sistema BIM, tudo já adaptado à nova lei, que já é para 2021, ou seja, já é para esse ano, eu vou deixar aqui embaixo a página para você acessar, para você ver toda a descrição aqui do, dos cursos. Uma coisa que eu acho importante, só lembrar, frisar aqui, é que isso é uma nova lei. Então, assim, se você é um arquiteto, já está no mercado há bastante tempo, mas você já tem a experiência, mas se você não sabe Revit, eu acredito que isso aqui possa te ajudar, porque senão você não vai conseguir aprovar os projetos. O mundo está se modernizando, a prefeitura também está cada vez com mais exigências. Tá? Isso também cria um super diferencial diante do seu cliente, tá? onde apresentar um projeto, tá? você ter uma realidade ali pronta para você visualizar. Tem gente que não consegue visualizar um projeto quando você faz uma planta. Né? Isso aqui é, mostra para o cliente como é que vai se comportar lá dentro, já de forma humanizada, com, com mesa, com cadeira, com plantas. E faz, com certeza vai, vai agregar valor e vai fazer com que você consiga cobrar mais pelos seus projetos. Além de, sem isso, você não consegue aprovar na prefeitura. Vou deixar o link aqui embaixo para você dar uma olhada. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se esse vídeo te ajudou, deixe seu like, deixe seu comentário, tá bom? Espero que tenha te ajudado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.